para mim médico, uh, vou esperar né, se Deus quiser não vai precisar não. O senhor está com... com... Gripe, né? é gripe? Gripe. E, bom dia. Povo tem febre, dia. O problema é né? febre né. É, febre que não pode né. Fique-se, mãe não tem não. Tá bom. E o tá que, bom. que o senhor toma quando o senhor está gripado? Eu, eu tomei aquele, meu vagina comprimido, incomprimido, e tem um xarope muito bom. Olha o xarope. Que xarope meu Deus que é? Meu Deus. Você não, não sabe? Nome dele. Foi uma beleza. Agora já estou despeitorando. Despeitorando um pouco. Estava é. tossindo com tosse seca. Assim não, Aí não, né? Hoje o dia do Moreno. O Moreno tem que estar tá, é... tá, tá pronto para o serviço. E o senhor está tá trabalhando ali? O que você que está fazendo? É, para pegar rato. Ei, mas o senhor vai. É. Ah, eu tenho. Tem mais, mais três pronto lá Ratoeira? É. E ele caiu aí no... Essa aqui eu estou perfeição, na hora que eu fiz ela... É. Sábado. Até aqui eu vou pôr pra... tá o tapinho aqui para apoiar aqui, ó. A arma a... aqui, ó. Na frente. <risos> a isca aí... lá. A isca chegou, caiu a, lá dentro é ele... Avalite, né? É e o senhor já pegou algum rato? Todo dia, a noite, pega um. É mesmo? Agora mesmo eu estou com um preso lá. Tá lá. Tá. Você e... quer vendo. ele? Quer ver ele preso? Quero, ué. O senhor falou tá que, que faz ratoeiro pega pegar rato, eu quero ver esse rato então. Ah lá. Ele faz a ratoeira e ainda mostra que, que, que o rato prendeu o rato. Aquilo ali é bom porque essa ratoeira dele a gente vê que tem rato lá dentro. Aí, o difícil é tirar de lá, né? Eu sou livre, sou livre. ele vai trazer uma ratoeira com o pato. Vamos ver se. Como é que chama? Ô, e o senhor? Como é que você está passando? Bom, né? Vai um papo com o senhor aí? É, é? Estou de papo aqui. É. Um... Depois eu vou falar com o Paulinho Aroeira Lá da cachoeira, eu esqueci de falar Deixei um pedaço de aroeira lá na, na casa dele Eu acho que esse rato já foi embora, viu? É, ele foi embora, está agarrando o rato É, ainda vai casar o rato ainda É isso Sou ali, vamos ver se ele pegou a minha Ele vai lá buscar o rato Mas é, é, é, é o serviço dele. Hoje agora eu fui lá na fazenda das cachoeiras. Fazenda Bococa. Um lugarzão bonito. O senhor conhece a Fazenda Bococa? Sim. Lá na Cachoeira? Isso. Já foi lá embaixo? Tem uma casa velha ali mesmo, é velho? Era de negócio de escravo? É, que era, né? Tem um casarão. tem um casarão. Aqui é que casarão o que, que faz com ele lá? De quem que é a propriedade lá? É, é do hoje, dos Hoje quem é que é, pro, é dono lá? Eu, hoje é uma mulher só. Como é que ela chama? É o nome dela. não lembro agora E ela mora onde? É lá de São Paulo. São Paulo? É. Eu acho que o, que o rato fugiu, viu? Ele fugiu da, da, da mão dele? Da mão do, do senhor Olívio. Tempo contado. Essa tela que ele usou aí é de antena de parabólica? Não, O ratinho chega lá e vai procurar um pedacinho de queijo, um pedacinho de pão. Ele falou que veio trazer um, uma ratoeira com o rato. lá, Vamos ver se trouxer. Vamos filmar aqui. Ele já foi embora, soli ah. Foi embora? Não. eu, eu, eu, eu aqui aí quando certo. pega, eu é. já desengato aqui, né? Certo. Pois é. até que a gente esbarra. É. E ele tá aí dentro aí. Ele tá aí. O que o que. que, que, o que é um artista. Ele tá fazendo, virando camarote aí. É. Você já deu água pra ele? Então, é. Espera um pouquinho, deixa eu filmar ele aí só. Deixa eu ver. Aqui eu vou. É. Esse é o roedor aí, é o ratinho. Pequeno. Pequenininho. É. Que roi até dinheiro se deixar. Ah, mas o senhor não guarda <risos> o dinheiro não. Ah, não. E toda noite pega um na meio de é. acabar. Porque esse terreno vago aí, ó. Aí. Produz, rápido. produz muito rápido. É. é isso aí, seu Olívio. O fazendor de ratoeira. É, esse aqui é esse filtro de, da praina. Da praina? Esse, esse filtro branco da, do óleo da, da praina. Então eu aproveito e faço. Essa é a parte de fora e aquela parte de dentro. Aí? Aqui deu, deu aquela menor lá. Né? É, uma ratoeira menor. Isso aí pega é. até gambá então, velho. Essa pega gambá, pega. Isso aí já pegou dois do grande. Do rato, grande? rato de rede de esgoto. É. É isso, é isso ali. Ah, porque veneno é. Morre em um certo lugar, a gente não acha, dá mau cheiro, né? É. E aí não, aqui o a tia, dá uma, uma matada boa nele. Aí ele vai embora. Põe na água. É. Morre, vai morrer, vai mader, não tem morrido. É. É isso aí, Solívio. Ó, eu acho que cobra, rato, gambá, não devia ter no mundo. Eu não vejo o valor disso aí. É, mas tem ó, um, o... O Sr. Olívio hoje tá com, tá com a amostra aqui do serviço que ele tá fazendo. Ele, é, ele Aí, ó. Ele faz a ratoeira. Ali é uma ratoeirinha menor, né, Sr. Olívio? É, tem a menor. E tem uma maiorzinha menor, aqui que pega gambá e pega gambá E rato também, e é. rato. Aí o ratinho do, do tá ali. Do miúdo. De, do miúdo, né? Miúdo e o graúdo. É. E... Isso dá um prejuízo numa casa, gente. É, eles fazem um estrago, né, Solívio? Deixar ali. alimentos tampados. É. é perigoso. É perigoso para saúde, né? É. Para saúde. Ô, é. é. o Solívio, se você quiser sentar ali para conversar, senta lá que, que capta, Sim, tá né? Então, é. eu estou aqui. É. Vou começar a semana, se quiser. Segunda-feira. Segunda-feira. De março, né? E vamos aqui em frente São 20 hoje, né? 21 Hoje 21? É 10? 21 de março é, 21 de março 2000 e março Bom, ontem foi domingo de Ramos E eu fiquei sabendo onde estar tá de noite Porque via televisão Teve uma missa, né? É na, na Passou Vida, tão depressa essa Gê, não, Daqui uns dias vai ser o Natal Todo ano o companheiro a, a procissão é. levaram um galinho de, de coqueiro né, para vencer. É. E ontem passou. Passou sem o, é. sem o coqueiro. É a, isso? Fé, é. a fé. A fé que a gente tem, aquele ramo é. que levava, que era a bênção de, de, de ontem, é. É, punha quatro, cinco folhas na no fogão a lenha queimar é. quando a chuva era uma chuva assim que não agradava a gente ficava com medo tempestades assim. ah, isso é para parar a chuva de vento é é a fé que levava é. é que... é. é o carvão também da fogueira São João jogava no fogão onde era bom. Era bom. uma chuva. Hoje parece que não está dando muita tempestade, né? É. E o pessoal não está registrando muito esses, esses acontecimentos. De é, é, chuva. Quando eu falava, eu falava chuva de pedra. Chuva de pedra. Mas é gravinho, né? Fica branquinho no chão. É isso aí, Sodio. Sou bem cedo para o Eu vim abastecer o carro e fui lá na fazenda. Na fazenda. Mococa. É, fazenda das Cachoeiras, lá embaixo. Ah, Cachoeira? É. O senhor conhece? Fazenda Cachoeira. É. É aqui. Bom, eu conheço aqui para baixo, aqui. Não. É. Jericoala. Não, é para cá, aqui no perto da fazenda dos Pimenta aqui, do Fábio Pimenta, aí embaixo aqui, esse tem uma casarão velho lá que eles falam que era de escravo. Porque a fazenda de cachoeira eu trabalhei, já ali água em oito casas. Quando era... que foi vendida para plantio de café, plantaram 400 mil pé, hoje lá é dos botapeiros Produz batata. Batata. Essa aí é, o, é a outra fazenda. Então. Essa é outra fazenda. Viu? Aqui embaixo: Fazenda da Mineira, Fazenda da, da Mucoca uhum. e, e é muitos. Mudou, mudou, mudou o muito. nome. É, é isso aí, Cristais Paulista. Sou Olívio que Costa, o pegador de rato. É. Aqui já deve ter a fábrica de queijo cristal. É.